Olá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo, já começando a nossa live, né? Como vamos fazer agora, todas as terças e quintas-feiras, 21 horas. Eventualmente nós podemos até mudar um pouquinho o horário, fazer um pouquinho mais cedo, para ver como é que funciona mas aí nós avisamos, tá bom? Eliane já está aí assistindo ao vivo, uh, o pessoal já está aí, já está começando a entrar, acenando para você também, Eliane. E hoje né? nós vamos fazer novamente uma live interativa, sempre vai ser interativa. Eu vou explicar algum tema, vou falar alguma coisa, vocês precisam observar o que, que vocês estão precisando, o que, que vocês querem, o que, que está acontecendo, o que, que você acha que está sendo necessário, né? O que, que você quer para você? Já entrou a Rosário, a o, o, Alisson, né? Alissonatilho. Alisson, né? Deve ser Alisson. Aí já tá o produ, o Pró, o, o ali, alguma coisa assim. Gente, desculpa, mas eu me atrapalho um pouco com os nomes. Então, é, o que, que você tá precisando? O que, que você quer pra você? Até onde a palavra pode ter um peso? no que, que ela pode interferir na sua vida, né? No que que ela pode interferir para você? No que que ela no que que ela pode te ajudar ou não, né? Vocês vejam bem, muitas vezes a palavra mal falada ela pode destruir uma pessoa, ela pode deixar a pessoa Totalmente acabada, né? É Alisson, pronto, Alisson, legal. Ou ela pode te levantar. Eu, eu acho muito estranho, sabe? Eu, eu tenho muito, eu tenho assim uma certa, uma certa reserva com pessoas que não conseguem falar. Sabe, pessoas lacônicas, pessoas que têm dificuldade de se exporem, pessoas que elas não sabem dizer não, mas também elas colocam um sim, não, e aquele sim depois ele vira um problema na cabeça da pessoa, um problema terrível, né Maria? É, tudo isso, acenando para todos aí, tudo isso vira, se transforma no, no, numa coisa tão, tão desagradável, tão, num, em algo tão desconstrutivo, que a pessoa que fala, a pessoa que fala realmente o que sente, a pessoa que é aquilo que ela é, e Ara Freitas também está aí, a Rose também. A, a, deixa eu ver. O Jed, o, o, o Alisson, ele passei para te deixar um abraço. Adoro seu trabalho. Obrigado por transmitir essa energia maravilhosa. Gratidão, Alisson. A Lucimara também está aí, Ara. Então, as pessoas, muitas vezes, elas usam uma palavra mentirosa para não ofender e a atitude dela passa a ser mil vezes mais ofensiva. Porque Ela usa aquela palavra para não ofender. Por que ela não pode ofender? Porque ela não quer perder uma oportunidade com aquela pessoa ou com aquela situação. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela não consegue encarar aquela pessoa e aquela situação. Porque ela se perde, no... ela cria um circo de horrores dentro dela. tá nos nos coraçõezinhos. Ela cria um circo de horrores dentro dela. E esse circo de horrores dentro dela traz os fantasmas lá do passado, os fantasmas de quando aquelas palavras eram ditas e ela não, poderia, não podia retrucar, né? É, e aqueles fantasmas começam a dançar na frente daquela criatura, de tal forma que ela se perde e cai no abismo novamente. E como isso é difícil, né? As pessoas têm muita dificuldade em, em, em, em terem uma palavra muito bem colocada, muito bem profetizada. Porque não é profetizar fora de você, é profetizar você para o outro. Fazer com que a outra pessoa, ela passe a confiar, né? Mas primeiro você precisa confiar. E ela confia a tal ponto... Que, que ela pode, sabe que pode contar com você a qualquer momento, porque a palavra que você vai levar a ela é uma palavra fidedigna, é uma palavra que não precisa ser contestada, mas é uma palavra para ser analisada, para que a pessoa sinta aquilo dentro dela. Então, o poder da palavra ou ah, o prodmar, prodmar, né? E Rose, alguma coisa assim. Prodimari Rose. Ah, então, as pessoas... Tem o, o, o Guede também. O, o Gued Guede Gued é alguma coisa. A Jufrade também já tá aí. Então, gente... Normalmente, as pessoas, elas, elas não se permitem... Uh, oi, queria boa noite. Boa noite. Queria, estou dando. Pronto. Beijo para você. Então, a, as pessoas, elas não se satisfazem com palavras verdadeiras, né? Elas se satisfazem com mentiras elogiativas. Com mentiras... <coughs> Muitas vezes colocada até pejorativamente. Nós precisamos tomar muito cuidado de onde vem as palavras e de quem vem. Tem a Dora também, né? Então, estamos aí. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos começar a interagir. Se alguém quiser falar comigo, estou à disposição. É só me solicitar que aí eu chamo a pessoa, tem a, Bet, a Bet, Betânia, né? a Betânia também está aí, a Tatá também está aí, então tem várias pessoas. Então, você está com algum problema? Alguém falou alguma, disse alguma coisa a você, você está precisando do quê? Você está precisando de uma boa, boa palavra? Você está precisando de você, do seu ser. Você está precisando da sua própria palavra, repercutindo como uma luva dentro de você e você não consegue. Ah, o espaço também, espaço não, não sei não. alguma coisa assim, também está aí. Então, gente, se alguém quiser, vamos lá que nós podemos responder ou se você quiser receber uma radiestesia, quiser saber alguma coisa a seu respeito, não adivinhação porque isso eu não faço, mas tipo, Anne, ah, né? por que que eu tenho essa angústia? Por que que às vezes as pessoas falam alguma coisa para mim e eu desto aquilo, né? É como se eu mudasse a a o que a pessoa disse. E por que que às vezes eu falo para a pessoa ela não entende? Então, eu falo uma coisa a pessoa entende outra. Hilda também está aí. E quando eu falo algo e a pessoa entende outra, dá a impressão uh, que, que eu estou querendo ofender, querendo praticar algum mal em relação àquela pessoa. Também você precisa ver com quem você está falando, né? Tem pessoas que querem se pôr de vítima o tempo todo. Então, se elas pegam alguém, que é alguém que tem, que chega de uma forma mais verdadeira, de uma maneira mais autêntica e fala aquilo que ela não quer ouvir, ela vai destoar. Então, o que ela faz? Ela coloca ela se coloca como vítima e ela bate de frente com aquela pessoa e, e faz com que aquela pessoa, e ela quer fazer aquela pessoa se perder dentro do julgamento que ela atribui, que é da cabeça dela. Né, Julis? Ju.lis, né? Também tá aí. Então, ela, ela, ela pratica jogadas com as palavras que são ditas pelo outro. Existem palavras mudas, é? Palavras mudas sinalizam por gestos, palavras mudas sinalizam por, graf... por, uh, por atitudes, palavras mudas sinalizam por formas, às vezes, até... É, que podem despertar uma certa traição. Essas palavras mudas, elas são muito perigosas. Porque a, a palavra muda, é, ela, não, é, ela, não, ela não parte de uma pessoa que é autêntica. Pode existir o silêncio. O silêncio é diferente, mas o silêncio não é uma palavra como, como pergunta. Mas, muitas vezes, como uma resposta. Né, Liz? Oliveira. Então, às vezes, a palavra, o silêncio, ele cala muito mais. Mas, o silêncio, ele passa a ser uma resposta que a própria pessoa que fez a pergunta vai se dar. Isso acontece muito... Uh, com pessoas que já têm uma certa evolução, as pessoas que têm um propósito de vida. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, uma pessoa chega, você diz assim, aconteceu uma vez uma cena, né? Nós estávamos na praia e teve um pai, lá na praia, sei lá, um pai, ele pegou a filhinha dele e foi e banhou a menina. Ela tinha feito xixi no, né, no, no biquininho dela. E ele foi lá e estava cheio de areia e tal. Ele deu uma lavadinha nela e voltou. A pessoa que estava do meu lado começou a criticar aquela atitude. Onde já se viu um pai fazendo isso e não sei o que... E eu só falei assim: qual o problema? Qualquer um, sabe? A pessoa foi lá, lavou e voltou. E a pessoa, e eu não, adi... e começou a falar. E começou a falar, e eu tomando meu sol. Eu até me virei um pouco para dizer assim: eu não estou te ouvindo, porque o que você está falando. Não está me atingindo. Não é uma questão de modernidade ou não. É uma questão de lisura. É uma questão de ter uma mente limpa. A minha mente está limpa e da pessoa que fez isso estava limpa. A mente suja está em você. Mas a gente não precisa falar, né, Cristiane? Nós precisamos silenciar no momento... Porque a pessoa ela está procurando um bate-boca com você para provar que ela está certíssima. Que o ponto de vista dela é um ponto de vista maravilhoso. Né? Tem outras pessoas, como eu atendo muita gente, que vem e assim. Ah, o meu pai, ele soube me educar. Uhum, como que ele te educou? A ah, ele me educou não me dando nada, tá, isso é, é educar, uh, mas não te dando nada, o que? Por exemplo, uh, ele não me dava dinheiro nem para comprar um lanche, e com isso eu aprendi a ganhar o meu dinheiro ainda novinho, com oito anos de idade, Andréia Andreia também tá aí, né? Eu aprendi, com menos de nove anos, oito anos de idade, a vender algumas coisinhas para poder ganhar o dinheiro e ir lá comprar meu lanche. Entenderam? Quer dizer, essa pessoa, ela, ela, ela emitiu o som, ela emitiu uma palavra que está engasgada nela, porém ela está procurando transformar a atitude do pai, que foi uma atitude, sabe, indesejável, porque pelo menos para alimentar você dá um dinheiro, você não está dando dinheiro para drogas, para nada disso, a criança vai para a escola, ela precisa de um lanche, né? E nem sempre ela pode levar e levar o lanche de casa, e ela tá com fome, ela fica olhando o lanche do amigo e o pai diz que ela precisa ganhar o dinheiro para comprar o lanche dela caso ela queira comer. Não estou criticando a postura, eu estou comentando de como aquela pessoa tenta se enganar em relação à figura paterna, dizendo que por conta do que aquele pai fazia, que ensinou, que deu a lição para ele... E ele soube educadamente respeitar essa lição, começou a trabalhar desde muito novo para aprender a comprar o próprio alimento. Olha só, essa criatura ela vai crescer com sérios problemas né? de ordem emocional, afetivo, voltada à alimentação voltada à estrutura física, voltada ao estômago. Por quê? Porque ela tem vontade de comer determinada coisa e não consegue. E ela quer comer de tudo e provar a abundância e a fartura dela Através daquela alimentação. Seja a idade que for. Tudo bem, Sui? Tudo bom com você? Então, é, eu vejo outros casos. A gente atende muitas situações, né? É, o, do poder da palavra. Como a palavra, as atitudes é, são fortes. Eu estou ótima. Estamos bem, né? É, como o poder da palavra... O poder da, da palavra através da atitude pode reverter aparentemente você querer se enganar, dizer que aquilo foi maravilhoso porque você tem que honrar o pai, a mãe, a avó, o tio, você tem que honrar todo mundo, mas você deixa de se honrar, você desonra você, para honrar o outro e não enxerga o que você está fazendo com você. Isso é muito perigoso, isso futuramente pode trazer severos problemas. Sabe, a pessoa ela não se satisfaz com nada, ela precisa de sempre mais e mais e mais e mais e, e, e ela para. E outras pessoas Antigamente o sistema era bruto, acho que é por isso que hoje a geração mimada. É, não, também não pode partir de um extremo para o outro, né? É, outra coisa, por exemplo, crianças extremamente inteligentes. É, Fezinval também está aí. Oi, Dinho, tudo bom com você? É, é, pessoas extremamente inteligentes, né? E quando uma criança é muito inteligente era também tempos atrás, o que que acontecia? Os pais, principalmente o pai, né? E muitas vezes uh, até a mãe, tentavam sufocar aquela criança. Eles não viam que as atitudes de independência daquela criança, de comportamento daquela criança, era... <risos> Oi, Jim era um comportamento de, de de participar pela própria pela própria inteligência de observar tudo que estava ao redor. Então, quando ela observava tudo que estava ao redor, ela via o pai, ela via a mãe, ela via outra pessoa, via os irmãos. E ela tecia os comentários dela. E quando ela tecia os comentários dela, ela era achatada. Ela era cruelmente tida como uma pessoa que não sabia o que falava. Isso, em alguns casos, né, quando a pessoa se liga, é uma coisa. Mas quando a pessoa não se liga, muitas vezes esses casos eles podem transformar aquela pessoa que tem aquele potencial imenso numa, numa pessoa inútil. Então, ela inutiliza externamente, não interiormente, mas externamente ela inutiliza o poder dela, ela inutiliza a inteligência dela, ela se torna às vezes até uma pessoa, é, que passa em concursos, é, que, que atinge coisas boas, né? mas ela não verbaliza, ela não comunica, ela não extravasa, ela não transporta essa inteligência para fora, porque ela tem medo da inteligência ser algo abusivo, ser algo discriminado, pelos outros. Então, ela começa a provocar uma uma alto um auto sufocamento, né? Normalmente essas pessoas têm muito problema de laringe, de de do, do laríngeo da garganta. Tem problemas de, de adaptação, de comunicar, de se comunicarem, de se de falarem. Pessoas assim elas têm muita facilidade, às vezes, algumas delas, de falarem o que elas aprendem. E o que elas aprendem é o que elas apreendem. Mas são conhecimentos externos, não os internos. Não, elas não são de dentro para fora. Elas são de fora para fora. Entenderam? Então, por exemplo, elas se posicionam muito bem. Algumas vezes são professores... Uh, até uh, dentro de áreas de comunicação de uh, de fazerem oradores, mas são pessoas incapazes de falarem dela para fora, Ela, ou de criarem alguma coisa e, e o que elas criam, elas transformam em, em palavras, né? não, são pessoas fechadas, são pessoas entumecidas e elas, essas pessoas sofrem muito porque elas precisam sempre decorar, decorar, decorar, aprender, elas se fecham em copas para depois poderem se abrir com o que elas aprenderam e apreenderam. Mas elas não aprenderam a elas, aprenderam o que o outro passou para elas por desconfiarem da própria inteligência. Né? Então, eu vou pedir agora, para quem quiser, volto a pedir de novo, se quiser interagir, me chamar aí, estamos aí para responder. Você tem algum problema? O que, que você quer para você? O que, que você quer e não consegue pedir, você não consegue usar a palavra para aquilo. Por que que você se escamoteia desse jeito e se esconde, né, por detrás de um de um paredão aparentemente transparente? Valda, a, a Nalva também tá aí, né, Nalva, se escondem atrás de um, ah, tem o val também, tem algumas pessoas aí, né? Então, você se esconde atrás de um paredão, você se esconde atrás de algo, talvez até transparente, e nessa transparência, vocês não se expõem. Porque é uma falsa transparência. Vocês estão blindados. A pessoa está blindada. A pessoa ela está num campo de proteção e na defensiva. Numa, numa proteção defensiva para não se expor. Por que, que ela faz isso? Vocês, olha, primeiro, palavras mal elaboradas... Elas podem prejudicar a tal ponto que provocam ou o ataque ou a defensiva. Doca, Gasteiz, Cagar, Gasteiz, é terapeuta também, né? Também entraram aí, tudo bem. A, a pessoa que fica na defensiva. Por que, que ela fica na defensiva? Vamos analisar. Qual a força da palavra de colocar aquela pessoa na defensiva? Quando uma pessoa tá na defensiva, ela tá expondo pro outro. Você pode falar o que você quiser, mas eu estou me defendendo de você. E uma pessoa que está na defensiva, normalmente ela se coloca pronta para ir e atacar, porque ela está se defendendo, ela está na proteção dela, ela não está agindo, ela não se entrega, ela não se doa, ela não se dá, tudo o que ela faz é mecânico, tudo o que ela faz é aparente, mas o que é espontâneo mesmo não vem, o espontâneo dela é a defensiva, e ela deixa a outra pessoa prevenida, como querendo dizer? Você? Eu estou na defensiva? Eu não estou fazendo nada, estou me defendendo. Mas ela não alcança as coisas, não, viu, gente? Porque quem está na defensiva não vai na conquista. Ela não, ela não, é, é, ela não aposta, ela não investe, ela fica na defensiva o tempo todo, né, Rose? Então, e ela diz assim. Não vem que não tem. Porque se você vier, eu agora estou defendendo a bola que vai vir pro gol. Eu tô aqui, eu tô segurando o jogo inteiro e uma escapada que a bola der, o meu time perde. Eu não quero deixar o meu time perder, eu estou defendendo. Agora, se começar a mexer comigo, eu ataco. E quando eu ataco, eu chuto longe. Eu chuto tão longe que nem aqueles que eu estou defendendo aqui na defensiva, que eu estou fazendo todo esse jogo, né? para não, não, não sofrer o ataque, eu vou devolver contra o ataque. Vocês já perceberam? Pessoas que ficam na defensiva, elas têm uma facilidade... Tipo assim, ai. ela de vez em quando ela se derrota, de vez em quando ela, ela se sente desprotegida. Eu me lembro assim, há muitos anos atrás eu conhecia pessoas que ficavam tanto na defensiva que elas desmaiavam, né? elas desmaiavam para que não fossem vítimas de ataque. Mirella também está aí, né Mirella? Tudo bem com você? Então, elas ficavam como se fossem vítimas delas mesmas, para não sofrerem o um problema do ataque, para não sofrerem ah, as, as decepções que poderiam sofrer. Boa noite, Mirella, tudo bem? Ah, eu estou convidando, vou convidar de novo, para quem quiser interagir comigo, é só me chamar, solicitar aí, nós podemos conversar, né? Eu sei que tem às vezes pessoas que não querem se expor, mas nós vamos tranquilamente. Vamos pegar num ponto, aquele ponto que talvez tenha vindo lá da infância, tenha vindo de alguma situação, de algum trauma. Por que, que você precisa ficar na defensiva? Você percebe que você está na defensiva? Você, você percebe que você fica reticente, que você não... Eu não digo se entregar, de ficar, sabe, se desiludindo, iludindo, mas por que que você não quebra a resistência? Por que que você não se dá mais? E por que que quando você pensa que está se dando, você se sente atacando? Né, Tati? Tatiane, a Mila também... É um prazer ter vocês aqui comigo, tá bom? Então, por que, por que precisa acontecer tudo isso? Por que, que o ataque, né? Ele vem também como uma forma de dizer assim, eu tenho um limite curto, eu sou, eu sou pavio curto, né, não chega não, porque eu sou pavio curto, eu explodo mesmo, e, e a pessoa faz questão de ser conhecida como pavio curto, e ela se faz respeitar pelo medo dos outros serem atacados por ela. Essas pessoas, muitas vezes elas se põem até como uma pessoa ah, vai impulsiva, ou uma pessoa espontânea, ou uma... mas ela não é nem impulsiva nem espontânea. Ela está sempre com os dois pés preparados até para tirar do chão para chutar o outro, ela pode cair, mas ela derrubou o outro, então são muitas necessidades nessa forma de expressar a palavra, na forma de conduzir uma situação pela palavra, vocês vejam bem, quando existe um julgamento, né? um julgamento mesmo, não o da gente julgar os outros, mas né, dentro de um, com juiz, com advogados tal, tudo isso, quando existe esse tipo de coisa, o que menos fala é o juiz. O que mais fica escondido é o juiz, mas a palavra final é dele. Porque se ele emitir qualquer palavra antecipada, vai dar a impressão que ele está indo a favor do promotor ou a favor da defesa, do advogado de defesa. Então, ele precisa estar neutro. Ele precisa se colocar numa posição neutra para não conduzir de forma errônea o jurado. Todos os jurados. Porque naquela condução, ele pode afetar as pessoas de alguma forma. E muitas pessoas usam a palavra... Para conduzir o outro e condicionar. Né, Nalva? Como elas querem. E quando você vai se dar conta, você diz assim: meu Deus, eu passei todos esses anos e agora que a pessoa se foi, eu estou percebendo que eu era a condução dela. Que eu era a, a, a direção, né? Do carro que ela conduzia E eu tinha a impressão que eu é que virava pro lado que eu quisesse E não era, as mãos da pessoa estavam naquela direção Conduzindo e dirigindo como ela queria E foi isso que ela fez comigo e agora a direção parou Eu não sei por onde ir Eu não tenho uma palavra de ninguém para me ajudar a me direcionar, né? Maria Soares, eu não tenho uma pessoa que, que chegue e, e, e faça com que eu me desenvolva nisso e seja eu mesma, por quê? Porque o tempo todo eu pensei que eu fosse o meu próprio, a minha própria direção, os meus próprios pneus, vamos dizer, a, a, o meu próprio movimento. E eu não percebia que tinha alguém que me impulsionava nesse movimento com as palavras doces ou pesadas que ela exercia para mim. Normalmente, palavras que são muito marcantes em nós, sabe? Maria Soares, todos vocês que estão aí. Palavras que são muito marcantes são as palavras da mãe. Porque A mãe nos conduz durante, dentro de um parto normal, de um período normal, nove meses. Nós estamos o tempo todo nesses nove meses ouvindo o diálogo dela mental. O monólogo, o diálogo... Né, Andréia? Nós estamos é, pensando o pensamento dela nas nossas emoções. É, eu não estou falando no cérebro. O cérebro, ele ainda está meio adormecido, previserado. Mas eu estou falando, nos chakras eu estou falando... No procedimento emocional, que é o principal, por isso que a gente precisa ter a emoção, né, trabalhar de uma forma inteligente a nossa emoção. É, ele é o maior condutor, ele vai ser a partir que nós sairmos do útero, porque nós saímos do útero, mas continuamos com aquele cordão umbilical invisível ligado por muitos anos e a maioria não rompe, muita gente não rompe. Então, a voz da mãe tem uma força condutora tão grande dentro de nós que chega a, a, a dar eco, a dar eco. E quando dá esse eco, nós ou nós vamos para frente ou nós nos escondemos. Tudo que a mãe fala, nós podemos acreditar ou não, nós podemos contestar, nós podemos brigar com ela, nós podemos desarmonizar. Mas essas desarmonias, essas condutas, né, de uma frequência baixa ou até uma frequência boa, vem do eco da mãe até nós nos, nós nos reorganizarmos, trabalharmos nós mesmos para sermos, para desligar aquilo das nossas células e sermos nós. Isso é muito difícil, mas é possível. Tá o Carlos Silveira também. Então, por exemplo, da onde vem a nossa culpa? Vamos pensar. De onde vem a cobrança? Vocês podem dizer, ai, o meu pai cobrava muito de mim. Não. A cobrança do pai até existia, poderia existir. Mas se tivesse anuência da mãe. Se de repente o pai cobrasse e a mãe ela tirasse aquela cobrança que o pai fazia daquele filho, ou daquela filha, e dissesse assim: não tem nada a ver, seu pai é assim, sabe cortasse aquilo. A cobrança seria minimizada. A cobrança mais forte, muitas vezes, é do silêncio da mãe. Como assim, Armin? A mãe é chantagista. Muitas, a, a, as mães, às vezes, são, algumas mães, né? Elas são chantagistas e não percebem. Elas querem manipular o filho e não percebem. Por exemplo, aquela mãe que repete em momentos certo para ela, para ela, o seguinte. Quando você, meu filho, quando você, minha filha, ficou doente, foi, ficou numa UTI, quando você tinha três anos de idade... Eu dormia lá de mãos dadas com você, fazia de tudo para ficar lá acordada. Né, Aninha? Então vamos supor que essa criatura, né? Que era criança na época, cresceu, tal, desenvolveu. Quando a mãe quer algo dessa criatura, e não expressa o que ela quer, Antes dela expressar o que ela quer, uns dias antes, ela faz até sem perceber. Ela fala, nossa, eu fico tão orgulhosa de você, minha filha, quando eu vejo você assim inteira. Ai, como foi bom aqueles dias que eu fiquei com você na UTI. Chegou. Chegou, bastou, não precisa fazer mais nada. Sabe... Quando aquele filho, aquela filha vai dizer não, mesmo lá dentro dela querendo dizer não, vai falar, nossa, minha mãe, nossa. Vocês vejam, né Guigo, a, a a força da mãe na criança, a força da mãe na manipulação ou na liberdade. Quem põe os filhos para serem livres e voarem são as mães, é. não é o pai não. O pai é o provedor, o pai é, é vamos dizer, é a base, é a que dá sustentação. O pai, ele, ele dá toda, toda uma estrutura ou falta de estrutura, seja o que for externa. Ele é um colaborador... É lógico que um colaborador que é emocional, que marca, mas ele é um colaborador menos importante do que a mãe. Ele é muito colaborador da mãe. Ele tanto de bater de frente ou não. Entenderam? Mas, tem, vocês podem ver que tem pessoas que dizem assim, ai eu gosto de perguntar as coisas para o meu pai, porque para o meu pai pode ir tudo. Eu pergunto para a minha mãe, não pode ir nada. Eu vou lá, a minha mãe só fala, não, olha lá. A mãe, é, o pai é um coadjuvante. Sim, ele é um coadjuvante, até protagonista. Mas a, a principal figura protagonista <coughs> que protagoniza é a mãe. Né? É o pai é um coadjuvante, por quê? Porque ele é menos presente, ele, hoje em dia não, os dois são iguais, mas ele foi a figura que mais trabalhou, que fez, que aconteceu. Hoje não, né? Com essa coisa do empoderamento, a mulher tá, tá se expondo mais, mas falando-se de quem tá numa faixa etária, acima dos 20 anos, 25, sabe disso. Logo, 20, 30, uh... O poder, por quê? Porque ele já vem da gestação, ele vem do útero, ele vem daquela força. Você pode ver, por pior que seja, por mais que seja desarmônica a tua convivência com a tua mãe, se alguém disser qualquer coisa dela, você não aceita. É como se aquilo pegasse em você. Se você vir alguém falar ou alguém prejudicar de alguma forma a sua mãe, por, por pior, por, por mais distante que vocês estejam, aquilo te pega. Te pega como uma culpa e te pega também como se fosse uma coisa assim. Pô, vai falar isso também? Também não é assim, né? Eu sei que ela não é isso, não é aquilo. Justifica, mas precisa cair na defensiva. Então, gente, o poder da palavra, ele pode causar danos ao próximo, depois a pessoa precisa passar por seríssimos processos para desimpregnar aquelas palavras que grudaram no subconsciente dela. E aquelas palavras ficam o tempo todo latentes, ficam o tempo todo mostrando como uma coisa escura mas como um sinal, um sinal vermelho, para, para, para, cuidado, vem o um amarelo, cuidado, vermelho, para, sabe? Ele não liberta, ele não vai no verde, na saúde emocional, ele, ele, não, ele não trabalha a saúde da liberdade, ele trabalha puxando a pessoa para baixo. Então, ela para... Pessoas que param muito para pensar muito, são pessoas que têm medo da própria palavra. São pessoas que não gostam de pensar. Você é uma dessas pessoas que começa a pensar em alguma coisa, aí vai, põe como se fosse um capacete na cabeça, né? um capacete daqueles bem, capa bem, bem violentos na cabeça, que aperta as têmporas para não ouvir. A própria voz, para não ouvir as próprias palavras. Ou sabe que tipo de pessoas, qual o tipo de pessoas mais ou menos que são assim? Pessoas que usam né, aquelas as bitolas, não sei lá o que coloca-se, ela não consegue ver visões laterais, ela não consegue enxergar o que está à volta dela, ela não consegue abrir a visão. Então, por exemplo, ela vê aquela situação e é lá que ela fica. O fato da pessoa falar sozinha não é birutice, não. O fato da pessoa falar sozinha, como está dizendo a Ju aqui, é uma, é uma questão... A pessoa primeiro precisa observar. Vai aí uma dica que foi muito bom você falar sobre isso. Você pensa repetitivo, é pensamento repetitivo e você não percebe que aquele pensamento voltou, aquele pensamento voltou, você percebe que ele está lá, você quer por outro meio, e não consegue... Você, e, e, é como se, se ele saísse, você voltasse a agarrar ele de novo. Pensamentos repetitivos, maritacas. Dependendo de como eles forem, gente. São medos, medos e medos muito forte. Você agarra e são medos que te levam ao medo de ter ódio, de ter raiva daquela situação marcante. Quando esses pensamentos são... Isso daí, quando são pensamentos antigos, da infância, porque fez isso, porque ouvi aquilo, entenderam? Então, você agarra porque você quer resolver aquilo, não consegue, então começa a justificar uma série de coisas de acordo com esses pensamentos. Ponto. Outra coisa você resolve pensar numa determinada pessoa. Qual é o grau de interesse, Ou qual é, o, qual é o grau de envolvimento ou de qualquer tipo de ranço, né, que não seja ranço, ou seja, que você tem com essa pessoa. Você sabia que aquela pessoa, ela, ela gruda. Ela grudou na tua cabeça. Não foi a pessoa, foi você que grudou a imagem dela dentro de você. Aniele também tá aí, né Aniele? Foi você que grudou a imagem da pessoa na tua cabeça. Mas tá lá, tá grudada. Você fica conversando o tempo todo, mas aí você conversa querendo saber qual é a da pessoa. O que, que aquela pessoa tá fazendo? O que, que aquela pessoa... Onde ela está? O que, que ela pensa de você? O que, que ela quer de você? Como que ela quer? E você entra nessas, como anteriormente em outras coisas da infância, e não percebe. Então, você não dialoga, você só se julga, você só traz aquela sonoridade, aquela inquietação dentro de você... E não é um diálogo, é algo extremamente neurótico e doente. O que é um diálogo interior? Diálogo. Eu não estou falando em monólogo. O diálogo quando você fala sozinha, fala sozinha a maneira de expressar. Tem gente que até quando está sozinha fala mesmo, é, pensa. Começar a questionar a você e os seus pensamentos. Né, Rose? Como sair desses pensamentos repetitivos? É, agora já eu acho que não dá mais, mas você podia me solicitar aí que eu explicaria para vocês. Mas uma forma de você sair dos pensamentos repetitivos, eu só vou explicar. O diálogo que é. Aí, sim, você está com aquele pensamento repetitivo. Começa a dialogar com aquele pensamento, mas observar o pensamento. É, observar o quanto ele está tomando o seu tempo. Quanto a, o quanto, no dia inteiro, você deixa até de ter atitudes... Você só tem atitudes repetitivas, também atitudes sabe, de ansiedade Sem pensar muito, isso vai levando a esquecimentos Você pega o negócio, larga aqui, não sabe mais onde largou outro Onde pôs aquilo, onde pôs isso Esses pensamentos causam isso né? Você percebe, mas é como se você quisesse agarrá-lo então você precisa perguntar para ele, começar a conversar como você conversa com um amigo, como você conversa com alguém fora. Muitas vezes até você projetando esses pensamentos para fora e conversando com eles fora e ouvindo como se fosse a tua voz, mas a tua voz, não a sua voz repetindo o pensamento, mas a sua voz explicando alguma coisa para você, resolve. É muito difícil fazer isso? É. Porque nós nos deixamos dominar pelo pior. Nós nos deixamos massacrar pela coisa ruim. Né? Nós colocamos mil coisas na cabeça e pensamos mil coisas ao mesmo tempo... Como que nós conseguimos pensar em, dez mil, em nessas mil coisas, entre aspas, ao mesmo tempo? Você não pensa nela inteira. Você pensa numa palavra, já vem todo o contexto. E isso vai começando a dar sérios, sérios problemas no corpo. Né? Se quando esses pensamentos vierem, que eles vêm 400 vezes, como eu já disse, você começar a observar a mudança que vai ter no seu corpo, os seus gestos, suas atitudes, o seu olhar, a, a, a forma de você encarar você mesma, quando você vai observando tudo isso, aí você para e diz assim, até quando eu vou deixar de viver? Eu já estou com 40, com 50, com 60 anos, até quando eu vou deixar de viver? De coisas boas que possam me alimentar para viver digerindo o meu próprio veneno. Paulo Freitas também está aí. Eu não quero mais isso para mim. Isso está me fazendo muito mal. Eu, nos meus tratamentos, quando eu atendo, eu dou muitos exercícios. E, e, às vezes, em duas horas, a pessoa puxa tantos pensamentos repetitivos ali que ela se perde neles... E ela volta para dentro de novo como se mergulhasse para ir puxando um por um, que é uma técnica minha, uma técnica que eu uso para ela trazer aquele pensamento já com a raiz arrancada. Quando você arranca a raiz, você arranca todos aqueles galhos que estão apodrecidos, aqueles frutos que você está digerindo, embolorando o seu corpo com eles e que não vão te levar a coisas boas, só vão trazer negatividade dentro de você, entendeu? Então você precisa observar as palavras-chave dos seus pensamentos. Quando você percebe as palavras-chave, que é com o que eu trabalho, porque muitas vezes a pessoa nem sabe qual é a palavra-chave, eu, eu trabalho com aquilo... O que, que acontece? A gente arranca essas informações e começa a colocar na pessoa os objetivos de vida dela, não do que aquelas palavras trouxeram. Então, qual é o seu objetivo? Ai, Armin, hoje já é tão tarde. Não, nunca é tarde para quem está vivo. Nunca é tarde para quem está vivo. Ai, o meu objetivo de vida. Era, vai falar em francês. Um exemplo, né? O que te impede? Se você tinha esse objetivo, o francês vai vir de uma forma tranquila para você. Você vai aprender com a maior tranquilidade. Até, às vezes, pegando um livro, alguma coisa que seja mais didática ou não em francês, lendo as frases várias vezes e depois colocando a mão em cima dizendo agora eu vou me lembrar dessa leitura, eu vou jogar para a minha mente e a minha mente eu vou jogar para o hemisfério direito ou esquerdo, no caso seria para o direito e eu vou lembrar de cada palavra e o que é aquela palavra junto com a outra, né? qual é a resolução, o que elas significam? Porque, por exemplo, uma coisa é assim, eu estou bem. É um é uma palavra. Eu não estou bem. Então, o estou, ele vai ele vai ele vai ser uma palavra intermediária que ressignifica um uma sensação, alguma coisa que você tem, né, dentro de você. Então, essas coisas nós começamos a associar e a pessoa começa a aprender o francês sendo um autodidata. Por quê? Porque aquilo está dentro dela. Ai, eu adoro vender, mas eu tenho vergonha de vender. Se você adora vender, é porque você gosta de vender. O que está te segurando? O que está te aprisionando? Quais são os pensamentos repetitivos que você tem? Você não sabe nem falar com as pessoas, você não sabe fazer, você não serve nem para ah, ah, dar, dar alguma coisa a quem dirá vender, você não tem capacidade para isso, a pessoa precisa ser dinâmica, mas a sua dinâmica está sendo esvaída pelos movimentos das palavras e pelo consumo excessivo delas, como se fosse uma droga consumindo. Toda a sua energia te levando a acreditar que você não vai ganhar dinheiro com isso, porque para isso você não serve. Você vai ser o quê? Catadora do que? não sei. Né? Então, às vezes a pessoa, ela tem essa facilidade da comunicação, mas ela não acredita no que ela fala. Porque os outros fizeram ela acreditar que ela não falava a verdade. Né, Neide? Bom... Eu vou parar por aqui, vou passar meu telefone, caso vocês queiram entrar em contato comigo para uma consulta, né? Eu consigo fazer a consulta, eu, eu me reorganizo fazendo a consulta. De que forma? Eu uh, canalizo o subconsciente da pessoa na quinta-feira eu vou fazer uma Live, mas aí eu quero que seja interativa mesmo, né? Que alguém entre para perguntar, para gente ver o da onde vem aquilo, qual a origem daquele problema e o que está que acontecendo. E, então, eu, eu vou fazer essa Live na quinta-feira, interativa. Uh, né? Se vocês quiserem, vocês já preparem alguma pergunta, alguma coisa assim, vocês podem interagir comigo às 21 horas. E para quem quiser fazer uma consulta, nós podemos trabalhar isso, é, ao mesmo tempo a energia fria, vibracional, curadora, que é de uma cura fantástica. É, é algo que vem dos Pleiadianos, anos, é... eu chamo da medicina energética do terceiro milênio, Trabalha não só a mente, o emocional, a, a, traz para fora o que você tem lá dentro que te amarrava. Então, é, é algo assim, de uma, é uma canalização muito legal que eu, que eu faço através dos pleadianos Desde 85 que eu sou alto iniciada tudo bem a malha. É, e é um trabalho assim, raríssimo, né? Eu sou, acho que, a única que faz isso e eu chamo de energia fria porque a minha primeira experiência com essa energia foi tirar uma queimadura. Uma queimadura violenta. Então, não fui eu que tirei, eu só sou uma facilitadora. Mas a energia aciona, né? Essa frequência de luz, frequência de som, aciona tudo. E a radiestesia magnética imantada... Que uma das minhas lives, uma das, uma das minhas lives vai ser com a radiestesia. Eu vou atender ao vivo também. Tá bom, gente? Estamos terminando, nosso tempo limitou. Paz, luz e harmonias a, a todos. Vamos estar já já no IGTV, tá bom? Um beijo para todos.